E todo mundo está sempre esperando sexta-feira, ou sábado, ou domingo. E a gente nunca está no momento presente, que é onde realmente tudo acontece. E o PGI Today, ele veio exatamente para relembrar as pessoas, que é o, o Thank, que é o agradeça, seja grato, o GOD, que é o acreditar, não importa se é uma religião, e o hoje, é o hoje e o agora compreendendo o futuro, mas é a inspiração e a ação no momento presente. Sim, então, os geeks dessa sala vão revolucionar tudo. Brilhantes, os brilhante. brilhante. corajosos aqui. E para ser líder, a gente precisa estar vivo, sempre alerta, sermos autênticos, criativos, flexíveis. E quando nós somos livres, nós somos autênticos e únicos, e seguros do nosso poder pessoal, a gente tem um enorme poder de impactar o outro. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso dia de hoje.